Olá, sou Graziela Massoni, tenho 35 anos, é, comissária de bordo, há pouco menos de dois anos comecei a me profissionalizar no marketing multinível e há menos de um mês é, recebi um convite que me interessou muito para participar da Maratona Multinível Digital. No início eu fiquei bastante receosa porque eu não sabia do que se tratava, eu não sou uma pessoa muito digital, eu tenho melhorado isso, tem sido um grande desafio para mim, é, porém, é, esse, essa proposta, esse projeto, é fe, é feito pelo Leandro, pelo professor Robson e pela Luísa, pelo fato de serem pessoas de extrema idoneidade, confiança e muito profissionais, me deixou segura e eu disse não, vamos lá. Está é, sendo fantástico, é, recomendo, encorajo, oriento que a quem tiver interesse, tente, é, faça, enfim, o que for possível para participar, porque realmente é uma alavancagem no teu negócio. É realmente impressionante a diferença que dá de pessoas nos buscando, de pessoas procurando, já tendo interesse ou nos produtos ou no negócio, o que facilita bastante o processo inicial. Vale a pena. Valeu!